Graça e Paz. Este é o devocional do terceiro dia da campanha de 40 dias de jejum e oração, cujo tema é Peregrinos, Pés no Deserto, Mente na Eternidade. Hoje vamos falar sobre a incredulidade, que destrói sonhos, projetos e faz as pessoas morrerem sem tomar posse de tudo que Deus tem para suas vidas. Atente para o texto bíblico de Deuteronômio capítulo 1, versículo 26, onde lemos... Vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Que tragédia acontece quando permitimos que a incredulidade tome conta da nossa vida, não é mesmo? Dos 12 espias, 10 eram incrédulos e apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Pior ainda, por causa de 10 infiéis, toda uma geração morreu no deserto. Que você seja um exemplo de um pai, de uma mãe, de irmão e amigo fiel. Fiel a Deus e fiel aos projetos de Deus para a sua vida. Os incrédulos nunca alcançam a vitória, mas os fiéis são acumulados de bênçãos. Seja uma pessoa de fé, seja fiel. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, pelo poder do nome de Jesus, venho diante de Ti clamar para que toda incredulidade ou infidelidade na minha vida não prospere, mas esteja debaixo do Seu poder e autoridade. Às vezes estamos tão próximos do passo da vitória, mas por medo ou acomodação retrocedemos. Gera em nós um coração confiante nas Tuas promessas. Não queremos, como os nossos irmãos do deserto, Ficar dando volta sem fim quando podemos marchar para a terra prometida. Obrigado pela sua presença constante nesta caminhada através do seu Santo Espírito. Senhor, impulsiona as nossas vidas para os alvos que tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos.